Fala apostador, tudo bom com você? Vamos para mais um vídeo de análises, dicas, e para quem ficar até o final do vídeo, eu sempre coloco meu palpite para o concurso em questão, lembrando que estamos falando sobre o concurso 1957 da Lotofácio. Para começar vamos abrir nosso rastreador de tendências, para que possamos ter um direcionamento sobre quais dezenas devemos apostar de acordo com padrões anteriores. Se você ainda não possui um sistema da Lotofácil que te dá as melhores análises e ainda te entrega jogos prontos, clique aqui, no primeiro link da descrição deste vídeo, para garantir o seu acesso. Então, para começar nossa análise, podem perceber que já selecionei os 20 últimos concursos no nosso rastreador. Vamos então analisar a primeira linha do nosso jogo, das dezenas 01 a dezena 05. Ao contrário do que muita gente pensa, a dezena 01 é sim uma boa dezena para o concurso, estamos apostando em seu padrão de sempre sair após uma falha, padrão esse que é visível em vários concursos anteriores. Estamos apostando também para esta linha na dezena 03, acreditando em uma boa sequência novamente na dezena 05 que se mostra bastante regular nos jogos acima, porém mostra um leve padrão de sair após uma falha. Lembrando que deixamos de lado nessa linha as dezenas 02 e 04. A dezena 02 deixamos de fora por conta de acreditarmos em uma falha dupla, como ela já repetiu diversas vezes. E a dezena 04, não acreditamos que saia novamente, pois está demonstrando uma sequência que não faz parte do seu padrão. Percebam que todas nossas análises são a partir de padrões em concursos anteriores, esse é basicamente o único e mais inteligente meio de conseguirmos aumentar nossas chances de ter uma pontuação alta. Agora partindo para a segunda linha, da dezena 06 à dezena 10, acreditamos nas dezenas 06, e mais uma vez nas dezenas 09 e 10, que vem saindo em praticamente todos os concursos, deixando as dezenas 07 e 08 de fora, já que não costumam sair em dois concursos consecutivos. Na terceira linha, da dezena 11 à dezena 15, Vamos acreditar na volta da dezena 11, que vinha saindo com constância, vamos acreditar também na retomada da dezena 13 que pode estar aparecendo no concurso. E também estamos confiantes com a dezena 14 que vem de dois concursos consecutivos, estamos acreditando que ela volte a repetir o padrão, saindo quatro vezes seguidas, como aconteceu anteriormente. Então, deixamos de fora nesta linha as dezenas 12 e 15. A dezena 12, que acreditamos que não deve aparecer, por conta de que ela tem apresentado uma falha dupla nos concursos acima, e a dezena 15, também não estamos botando fé, já que há quase 10 concursos, ela não sai duas vezes seguidas nos sorteios. Partindo então para a quarta linha, da dezena 16 à dezena 20. Estamos confiando nas dezenas 17, 18 e 20. A dezena 17, já está na fila para sair a um bom tempo, ainda estamos acreditando na 17, que tem muita chance de aparecer nesse concurso. A dezena 18 não costuma ficar mais de dois concursos sem aparecer. E a dezena 20, vinha de uma boa sequência, teve uma falha, mas acreditamos que ela retome seu bom desempenho novamente. Então nessa linha ficaram de fora as dezenas 16 e 19. A dezena 16 acredito que esteja na hora dela falhar, já que saiu muitas vezes seguidas. E a 19 que se apresentou muito irregular, não apresenta padrões que nos mostram que ela deva sair. Enfim, na última linha, da dezena 21 à dezena 25, vamos acreditar nas dezenas 22, 23 e 24. Apostando na força das dezenas 22 e 23, que tem muitas chances de continuar saindo. E também acreditando na dezena 24, que apesar das três falhas consecutivas que teve, não costuma ficar mais que um concurso de fora. Nessa linha excluímos a dezena 21 e a dezena 25. A dezena 21 foi excluída, por possuir um padrão de sair em um concurso e falhar no seguinte, como vemos várias vezes nos concursos anteriores. E a dezena 25, já faz um tempo que não vem apresentando padrões que indicam que devemos apostar nela. Essa foi nossa análise para o concurso 1957, veja galera, o tanto de informações que o rastreador de tendências nos entrega, isso é apenas uma ferramenta do sistema, geralmente eu gosto de fazer essa análise e depois jogar com a estratégia R5. Que eu considero como a melhor ferramenta para ganhar na lotofácil com 14 e 15 pontos. Você que tem esse sistema mas não usa essas ferramentas está deixando de ganhar muita grana. Pois somente com essas estratégias temos diversos apostadores vivendo da lotofácil, ganhando de mil a dois mil toda semana. Espero que tenha gostado e que apliquem nossas análises em seus jogos. Agora vamos para aquela velha brincadeira, se eu tivesse apenas R$ 2,50 no bolso, qual jogo eu faria? De acordo com os padrões e nossas análises que o sistema nos entrega, eu jogaria os números: 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 e 24. Fiquem com Deus, boa sorte nos jogos e até a próxima.